Essa game E 29 de janeiro ainda é visibilidade trans. E hoje também é um dia muito especial porque a gente vai poder falar do jogo Tell Me Why que vai ter protagonista trans. Olha que legal. Sou o Mickey. Sou a Júlia. E esse é o TV em Produzindo a minha queridinha Square Enix. Life Strange tá aí, né? Pois é, olha isso, já deu a visibilidade sapatão, agora deu a visibilidade trans. É isso, Square Enix. Conte comigo para tudo. É muito bacana, né, que esse tipo de jogo indie, na real, todo o campo de indie tá sendo onde no videogame essas vozes, essa. Em representatividade muito maior anda rolando, né? Então a gente tem que enaltecer sim esse tipo de jogo, que é muito importante a gente ter. E nesse caso aqui que a gente vai falar hoje é o jogo Me Why, que é muito parecido com a dinâmica de Life is Strange, né? Mas a gente vai ter um protagonista trans. Olha só que legal. A gente não sabe muito da história, mas a gente sabe que é sobre memórias, porque a mãe dos personagens morreu e eles voltam pra casa quando eles eram crianças. Então você tem um momento onde você vê a transição do personagem que é muito interessante de você mostrar também. E pelo que a gente pode ver, mais ou menos pelo trailer, pelo gameplay. E a questão das memórias vai ter uma pegada meio sobrenatural, parecido eu acho, que o que teve com o Efeito Borboleta, que é aquela coisa de reviver realmente as memórias. E os protagonistas, né, que são gêmeos, a Alison e o Tyler, eles vão ter que viver e tentar sair, são, dessas memórias todas, porque a vida é difícil, né? E eu imagino que a deles também não seja em muito Infância é nunca é fácil quando você tenta lembrar, né? E principalmente se você puder reviver, não deve ser ok. É, e é muito interessante toda essa narrativa dos, dos protagonistas serem irmãos gêmeos, e um deles ser um homem trans e a outra mulher cis. E como, como é relevante, como vai ser relevante isso pra história, mas a gente, claro, esperando que isso não defina sim. unicamente o personagem, que ele possa ser multifacetado, mas que não deixe de ser algo trabalhado porque é da parte dele, é da personalidade dele e é da existência. Somos né? multifacetados, então a gente espera que o mínimo que a Square Enix faça é fazer isso com seus próprios personagens eu normalmente acredito neles, porque ó, eu gosto muito do Life is Strange. Quando você joga, você vê que todas as personagens são muito profundas e eles lançaram ainda um prequel pra mostrar uhum. por que, que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. E eu falei, cara, eles têm um cuidado muito grande com a história. É. E isso é importante, né? Sim, eu também tô colocando muita fé na responsabilidade da narrativa porque a Square Enix chamou a organização não governamental GLAAD lá nos Estados Unidos. Se você não conhece a GLAAD, ela é uma organização que meio que Fica de olho em representatividade nas mídias, na TV, no cinema, ao longo de um ano e vê o quanto de representatividade e se ela tá sendo bem feita em todas essas mídias aí, porque é muito importante a gente falar sobre a existência de pessoas LGBT na mídia, porque a gente existe. Toma aqui, olha Sim. só, gente. E o GLAD não é só uma organização não governamental, porque existem várias. Uhum. Ele é realmente relevante. Ele tem até o próprio GLAD Awards, que ele dá prêmios quando a representatividade é bem feita. E a gente meio que se sente um pouquinho mais seguro sobre a qualidade do jogo, né? Sabendo que a Square Enix foi atrás de uma organização que tem prioridade pra falar isso, que entende melhor do que só pessoas hétero e que poderiam estar tá fazendo aquele jogo e talvez criar uma narrativa irresponsável. Assim, né? Não é comum isso acontecer, a gente ter esse protagonismo num jogo e principalmente vindo da Square Enix, que é uma empresa enorme, uhum. que já fez um trabalho muito bom, que já é reconhecida, dá pra gente acreditar que ele vai ser interessante, é. que ele vai ser bem feito. E é bom a gente começar, enfim, ter esse tipo de Portfólio, porque a gente não pode ignorar que videogame é uma mídia muito relevante, é talvez a maior mídia que mais lucra anualmente em todas as todas as mídias de música, de filme, de, de TV. Então é muito importante a gente começar a ter esse tipo de portfólio pra ter representatividade como LGBT. E é muito legal a gente poder ter esse tipo de jogo de uma empresa que tá tendo um histórico muito bom pra esse tipo de representatividade, né? Assim, a gente sabe que a Square Enix é uma empresa enorme. Então, ela normalmente contrata outras empresas pra fazer os jogos indie. Que é muito mais legal, porque você dá o dinheiro pra onde precisa ir. Exato. E tira as vozes que tem que ser ouvidas, porque, a gente, chega demais, branco cis. A gente precisa ser ouvido também. Exato. E, assim, você só consegue ser ouvido financeiramente no momento. Porque, assim, a gente vive no capitalismo. É bonito a gente ter essa chance uma história dessa ser disseminada. Porque se fosse uma empresa menor, talvez não tivesse tanta visibilidade. Então, assim, às vezes a gente tem que ir atrás do chefe grande no alto. Porque se a gente for chegar lá, a gente precisa pelo menos de uma mãozinha. É, e falando assim da história em si, é muito legal a gente poder ter uma ficção científica, né, com LGBT. Cara, é muito legal a gente poder se ver num mundo fantasioso que a gente gosta tanto de jogar e de viver e se colocar naquele lugar. Com pessoas da nossa comunidade. Sim. Principalmente talvez uma das linhas que são mais marginalizadas aqui, né? Então, agora a gente vai saber de vocês. Se estão animados para ter um like? Comenta aqui. Fala vocês pra gente. Vocês gostam dos outros jogos como Life is Strange, Before the Storm, ou Dois, ou Aquele que tem um menininho? Porque a gente sabe que eles lançam muito jogo. Hum, comenta aqui, gente. Dá like nesse vídeo caso você não tenha dado like. Se inscreva no canal, você pode apertar aqui na bolinha e já vai pro próximo vídeo aqui. Quem está esperando aqui no TV em Cores. Tchau, tchau.